As arcadas dentárias mais estranhas. Rumores de que mágico estaria fazendo bruxaria real no palco. Criatura assustadora no beco. Fantasma se manifesta no quintal de uma casa. É grande gigante filmado na Amazônia nas regiões de Ratanabá. Criatura aterradora no matagal e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Na sua opinião, qual seria o limite da magia? Até quando o mágico faz truques e quando começa a bruxaria real? Sim, a alta magia com feitiços, até mesmo de teletransporte e materialização humana durante a apresentação. Qual seria a explicação para o que estamos vendo? Como aquela mulher surgiu sob o lençol? Seria algum tipo de geração instantânea? abaixo do lençol, no palco, nenhuma brecha ou passagem secreta, mas a mulher está lá. Misteriosamente ela surgiu como um fantasma. Será que estamos diante de um bruxo? Teria ele contado com os poderes do diabo? O vídeo foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um beco. Nas imagens vemos uma pessoa correndo desesperadamente. E logo na sua retaguarda vem vindo uma criatura aberrante. O um misterioso ser anda abaixo e possui grandes olhos brilhantes. ele deita e desaparece sem deixar rastros. Muitos internautas acreditam que o que vemos seria uma alma correndo atrás de ajuda. Outros que seria um fantasma querendo pegá-lo. vemos um grupo de moradores observando a manifestação de uma estranha figura no quintal da casa em que estavam. Lá no fundo, um ser com o um rosto obscuro e todo enrolado em uma manta branca como uma múmia. Ele olha para os lados e parece não se incomodar em estar sendo filmado. O que seria esta coisa? Seria isso um demônio? Um policial estava em busca de um bandido que correu para dentro de um matagal na Eslováquia quando de repente o criminoso desapareceu no meio do mato como se tivesse sido puxado por alguma coisa. Foi quando de repente o policial avistou uma criatura vindo em sua direção. ser que muitos dizem ser um pé grande ou até mesmo um lobisomem diante de seus aspectos humanoides. Se você ficou assustado com essa suposta aparição de pé grande, espere só até ver o que vem a seguir. em uma floresta brasileira. Sim, de acordo com a fonte, o vídeo teria sido registrado nas regiões de Ratanabá na Amazônia. Olha só o tamanho do pé desta criatura, veja como ele tem o pé grande, fazendo jus ao seu nome. Será que Ratanaba é a peça-chave para descobrirmos todas as lacunas dos maiores mistérios da humanidade? arcadas dentárias mais pavorosas e já registradas. No próximo caso acompanharemos uma investigação paranormal do canal Moessarge que foi até uma gruta localizada no meio do deserto, local considerado assombrado e segundo alguns moradores próximos um dos locais aonde um homem gordo de capa preta levava as crianças que sequestrava na cidade e lá foram eles caverna dentro. No meio do caminho, o explorador sentiu muitas vibrações negativas, alguma coisa o tocando várias vezes e rosnados estranhos. Depois de penetrar em várias cavernas, eles encontraram objetos que podem provar que alguém esteve lá recentemente. Aqui vemos algumas bonecas que certamente foram utilizadas como iscas para atrair crianças. Lá dentro eles se perderam e ficaram por horas procurando a saída sentindo muita fome e sede. We said our answers. We're going deeper and deeper underground right now. Deeper. What is that? I'm like, well, what? Us. But this is what you guys are here for. I want to know, dude. Yeah, it goes more. I've dreamt of going to places like this. conseguiram sair antes que as lanternas descarregassem, pois caso isso ocorresse eles ficariam lá dentro por toda a eternidade. Aqui temos mais um vídeo do Natal, dessa vez registrado em um shopping no Rio de Janeiro. Neste dia, por algum motivo, muitas crianças começaram a chorar quando eram forçadas a pousar para uma foto junto desses bonecos. Repare a forma que eles estão sorrindo nem um pouco natural. É como no filme A Casa de Cera. Neste caso, parece que as crianças foram convertidas em bonecos de cera e a boca foi modelada para ficar sorrindo forçadamente a todo momento. O mais estranho é que deram destaque para o sorriso na montagem dos bonecos, mas cadê os dentes? Você um dia realizando o sonho de pegar um voo comercial e lá no alto olhar pela janela do avião e bater de frente com isso. O que para uma passageira parecia apenas uma bela manhã em Edmonton, Estados Unidos, acabou sendo o dia mais perturbador de sua vida. Ela filmou um objeto muito estranho pairando muito próximo da aeronave. O mais sinistro é que o objeto mudava de forma rapidamente como se fosse um organismo vivo. Certamente, mais um objeto que a Força Aérea dos Estados Unidos... Irá classificar como não identificado. Muitos internautas ficaram impressionados com as imagens, mas até surgiram ser o um anjo, um principado ou um potestade que habitam as regiões celestes. Mas e você o que acha que seria essa coisa? Será que são eles? Parendolia? Seria uma nuvem? Bom, opine nos comentários. Prepare-se para um impacto é algo que os passageiros de um avião jamais querem ouvir. Mas os passageiros de um voo da American Airlines de Phoenix para Dallas ouviram exatamente isso diante da necessidade de um pouso de emergência que tinha tudo para terminar muito mal. You will need to be seated in a brace position for landing. braços, brace, o your wrist and hold on to the seat back in front of you. Rest, rest, uh, rest your hand, hands on your wrist, and on the floor. Bend over. Place your face in your lap. Put your arms under your legs and grasp your elbow. Nesta hora, até os ateus decidiram orar e apelar para uma intervenção divina. No final das contas, todos permaneceram calmos e rezando até pousarem com segurança são salvos. Uma sereia foi encontrada em Manaus, na Praia da Lua. Quem a encontrou foi o vendedor ambulante José Augusto de Azevedo. O Sivaldo Varias, barqueiro, também acompanhou a descoberta da sereia de Manaus como está sendo chamada a sereia que foi encontrada na Praia da Lua. O biólogo Ricardo Schumbe diz que a sereia possui características comuns tanto aos peixes quanto aos mamíferos e que pode ser uma espécie ainda não catalogada ou vítima de uma mutação causada pelos resíduos químicos que são despejados em rios e mares. Mas nada sobre a sereia de Manaus é certo, ainda deve-se passar por um processo de análise. Após a análise da fotografia, técnicos especialistas do tratamento de imagens confirmaram que a foto não possui defeito algum, ou seja, a textura em pixel é perfeita além de não existir falhas de edição. Mas também poderia ser um boneco de argila ou algo do tipo de acordo com alguns internautas. Já se passaram 10 anos da captura da suposta sereia e nenhum veredito conclusivo, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Bom, se você gostou deste compilado, deixe seu like e se não for inscrito e curte assuntos do paranormal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas novidades.